O quadril, cara, ele tem que estar sempre posicionado na questão da sua coluna. Você pensa no seu corpo ereto, corpo retinho. Tem a retroversão do quadril, tá? E tem a anteversão, anteversão do quadril e a retroversão. Anteversão é quando o cara tá muito empinadinho. Retroversão é quando o cara está sentadinho. Ok? Só peço que você mantenha o seu quadril na posição saudável. Não é nem para lá, nem para cá. É retinho, firmado, onde ele dá o apoio à sua coluna de maneira correta. Onde a base da sua coluna... Sai e consegue dispersar toda a energia de maneira correta nos discos inter intervertebrais. Nem, não forçando, não aumentando muito essa curvatura. você mantendo a curvatura normal da sua lordose. Tá bom? Só que o que, que acontece? Você manteve a, co a coluna, você está retinho aqui? Você tem que deixar o seu corpo cair como um todo. Tá? A base vai estar tá aqui, a entrada do pé tem que estar tá aqui. O seu quadril vai estar tá ligeiramente para trás. Você vai pensar que está para trás tá? Mas nada mais do que o seu corpo tá caindo. O seu quadril vai estar tá reto aqui. Você não pode quebrar o seu tronco, tá? Mantendo o bumbum lá atrás. Corpo reto, pum, sente massa aqui. Tem que entrar aqui, quadril reto. beleza? Só isso, posicionamento natural. Você não pode quebrar ele, tá? Não pode fechar muito esse ângulo no quadril. Tem que manter ele sempre estendido. Na hora que você for correr, você tem que correr o mais estendido possível, para você fazer a extensão do quadril durante a sua corrida. manter ele mais tensido, não trabalhar com ele tão flexionado, ok? Encurtado no quadril. Esse é o posicionamento.